Tem como chutar esse Loki? Opa! Oh, rapaziada, o que aconteceu? Eu escorreguei no sapato e aí caiu e quebrei no meio! <risos> aí, rapaziada, acabou de que estamos juntos com mais um episódio de Resident Resident Que? Ah, meu Deus! Aí, rapaziada, acabou que estamos começando mais um episódio de Resident Vida pro resto da sua vida! Aí, rapaziada, estamos de que estamos juntos com mais um episódio de The Evil Luizinho 1 e o que que acontece, rapaziada? Altamente equipando as armas O nosso personagem Sebastian Está cada vez mais forte Vamos se ligar, hein Beleza, rapaziada. Vamos cair pro jogo Espera aí, O que você fez? Você fez algo com meu corpo? Você não se vê bem. Você deve tomar mais cuidado de você. Peraí, Tiazinha, como que é o negócio? Rapaziada, vamos checar o perímetro rapidão e o que que acontece? Vamos seguir, a Tiazinha. Ela deve ter uns itens para melhorar o caverninha. É a verdade. Rapaziada, a chavinha. Chavinha. Com certeza. Ô, oh, zero chavinha de. Oh, meu Olha, Temos zero chavinha. Mas não importa, porque a tiazinha deve ter alguma coisa especial pro caverninha, hein? Ó, vamos brincar essa porta aqui? <risos> Beleza, você tá de boa, hein? Vamos cair pra cadeirinha. Simplesmente verificando. 8.800. Rapaziada, tem uma graninha, hein? Abre a porta, hein, tia. Rapaziada, a cadeirinha tá em manutenção. Rapaziada, vamos tentar cair pela cadeira pelo outro lado ali, já que desse lado a cadeirinha grega não tá funcionando. Rapaziada, olha aí tio, tiazinha pilantrex Beleza, vamos cair para cadeira, VAP. é tá um pouco mais difícil de subir os níveis agora, porque tá tudo caro rapaziada. O que que acontece, ó, nove mil, seis mil, dá para dar soquinho, mas a caverninha não quer soquinho Vamos simplesmente dar uma olhada nas armitas Beleza, podemos melhorar o dano da arminha grega Rapaziada, esse comprei 16 mil em haja grana Rapaziada, vamos melhorar essa arminha grega aqui, pelo amor de Deus. Sobrou dois mil, dois mil, não vou comprar nada. Oh, meu Deus! Dá pra aumentar ainda o, o nível 3 de pistola. Assim. Pistolinha do amor! Fazia, vamos ficar ligados! O gabinete está com a pistola altamente profissional agora, hein? Pistola! Pistola! Beleza, rapaziada! Vamos simplesmente de volta para o local onde paramos no episódio passado. Beleza, já vamos picar o espelho. Ó, tipo. oh, corridinha do cara já tá mais profissional, hein? Vamos ficar esperto, beleza. Direto, tio. Vai, Sebastião. Rápido. Fazendo -se o Sebastião, não quer entrar, não. Oh, meu Deus. Não era esse lado do espelho, não, tio. Era, era o outro. É dentro da salinha que Tem que ser dando lá. Pois é, onde é que volta, tio? Eu nem nunca vi. Pois é, nenhuma das portas quer abrir. Vou ah! tem que voltar lá e, e... E dar uma verificada no... No sistema aqui, hein. Onde é que eu tô? Mas o cara travou simplesmente travou, não quer mais correr. Não temos chaves. Ó, tem uma portinha secreta aqui. Não abre. Computador da Mobius. Não pega. Salinha cheia de documento. Vou pegar os documentos. Ó. A queda da igreja, desmoronamento no chão da igreja, ninguém se feriu, as testemunhas falam em milagre. Trata-se do maior escândalo da história da igreja. O chão da igreja, Cedar Hill, afundou durante as obras de reforma. Um paroquiano declarou que foi um milagre, ninguém ter se ferido. o que, que acontece? Rapaziada, tá rolando umas coisinhas igrejísticas pentecostal, altamente desconhecidas do local, mas já vamos investigá-las. Tranquilo, rapaziada. O que que acontece? Sápido. Vamos trocar a ideia com a tiazinha aqui, porque é somente ela que pode nos tirar desse local, tio. Oh, meu tal, Rapaziada, só tem de salvar. <risos> Onde é que volta, tio? Oh. 300 gel verde atrás da cadeirinha, hein? Ó oh. Fragmento de mapa, mais um. Vamos ficar esperto, tio. Tá rolando um local altamente super secreto por aqui, hein? Ó, operação de máquinas e tudo mais. Pois é, será que é esse cofre do amor aqui? Ó. Photographs. igreja lá, em, Ó, oh, o buraco que tava escrito. Posseada. Ó, oh, oh, a mãozinha ali. Peraí, oh! tipo, peraí, peraí. Já apelação. Se inscreve aí, tipo. Rapaziada é. Não tô curtindo nada disso. Peraí, peraí. Acende a luz aí. Rapaziada, tá valendo? Oh meu Deus, tava tá... tá lendo, o tava no escuro ali, nem viu nada. Beleza, rapaziada, parece que ele tá rolando um O quê? Como é que é? Tá rolando um submundo aqui! What was that sound? Oh meu Deus, para com isso incêndio. Não tô vendo nada! Beleza! Rapaziada, o local está altamente diferente. Muito mais escuro e periculoso, hein? Cabreirão! Vamos continuar. Rapaziada. Suspensa. Vou verificar as portinhas. Ei, Aí, aí. Agora o espelho que funciona. Ó. Tiazinha ali altamente guardiando o tempo, hein? <risos> Antes de seco! Peraí, peraí, Eu tô com a escopeta, dei uma balinha só, mas ela é altamente eficaz, hein? Vamos parar com isso, jogo. Ah. Ih. Beleza. As portas simplesmente não vão abrir nessa parte. Tá vindo um lock por aqui, hein? Beleza, já, já tá mais claro. Pelo tipo, menos dá pra enxergar. As portas não abrem. Ah, medo. Eu vou parar de tentar abrir. Tranquilo, essa daqui. Ó, ó. Leslie? Achamos moleza Sebastian? O que ele tá de boa agora? Sebastian, Sebastian? Oh! Rapaziada, va vale isso? Rapaziada, a boa notícia é que saímos do espelhinho aqui ó, oh, e já estamos de volta na nossa parte normal onde podemos ao menos enxergar o perímetro o que que acontece? Cabrinha já avistou aqui em cima Ó, oh, já achou uma caixa, o Caverninha não vai ficar feliz porque essas caixas são altamente enganosas, falsas e perigosas. Ó, oh, ó. Oh. Arpãozinho ah, grego, um. fazer jogo dá um, tá? Não fique feliz. Vamos continuar de boa aqui. Rapaziada, arminha na mão, duas balas, mas ela está no nível superior agora. Trampeu, subiram de boa. Altos corvinhos já encheram o saco. O caverninha, é bom você sair fora ligado aí esses negócios tipo, essa igreja tá toda, tranquilo. Diversão, né? Rapaziada. Já estamos chegando lá na parte do Senhor dos Anéis, hein, tio. Oh, capítulo seis. Oh, meu Deus. Beleza, agora podemos correr, podemos usufruir da nossa corrida nova. Oh, meu Deus! É, antes de descer o morro do Dedê, <risos> vamos simplesmente dar uma olhada nesse perímetro aqui, que me parece... Conter coisas super profissionais, como itens <risos> e munições. Atrás das casinhas, normalmente... Oh, meu Deus. Não tem como não, Sebastião. Vou, vou ficar esperto nesse Sebastião. Vou, vou pular esse negócio. Você tem que pular por aqui? Olha, ia ser é profissional se não pulasse. Não. Oh, Sebastião! Vou aprender com o Leon, hein? Ô oh, Leon! Beleza. Espaziada. Tranquilo. Aqui, aqui em cima vai ter um baúzinho. Oh, cordinha para se enforcar. Não é bom, mas tem umas muniçãozinhas aqui. ó oh. Duas. Pô, oh, meu Deus, já dou duas munições é bom nesse jogo, é bom. Não, pense que é povo, hein? Normalmente a gente pega só uma. Ô, oh, Sebastian, fica de boa, hein? Não, Sebastian! Ó, oh, ele cai e rola, tio. Vai <risos> pensando que ele é podre. Beleza. Rapaziada, continuando a nossa aventura cavernal. Ó, oh, o rim dele já picou. Tá, tá de dia, ó, tá rolando uns caras enforcados aqui, mas tá de dia. <risos> é, mas tranquilo. Vamos ficar esperto, hein? Beleza, será que tem como aqui? Quem disse que não? Mais duas balas, de... Ó, seis. Rapaziada, o tio, tiozinho aqui não tá muito legal, hein? Não. Beleza, vamos chegar ao perímetro fora. e gente tempo item por aqui, já estamos ligados que tem como ir. Mas, pelo jeito, não tem como atravessar aquela parte. Ó, rola uma escada. O quê? Onde? Onde? Tá rolando uma escada benta aqui, olha a impressão minha tia, parece que um túnel grego ali. Vai lá e vê. Pois é, vale isso? Será que tem uma, uma entrada benta ali? Não, nada a ver, irmão. Pois é, vamos continuar, até temos seis tiros. Dá pra brincar alguém. Você está bem? Minha cabeça não vai parar de brilhar. It felt like it was about to crack open. But now it's like I'm starting to get used to it. You seen Kidman? No. Next thing I knew I was here. I must have blacked out or maybe I turned again. fazendo é, monstros peçonhentos com cachaça na mão hein, vamos se ligar os caras tem até coquetel molofrogs, se inscreve aí tio, rapaziada estamos é, com um cortadinho hein, é. mais pode tio, oh meu deus, rapaziada é, os zumbis são treinados não é, não é igual o zumbi fãs do Resident Evil não, tchau. ó ó, só a escada. Tem com que tem, tem machado e marreta, altamente armados até o Dolce, hein? On it. Just give me a time. Olha, não sei como vou matar os caras não, viu? Só, só... Ó, oh, tem um barril aqui, beleza. E aí, oh, oh! Rapaziada! Nossa oh, senhora! Cadê o portadinho que estava comigo? Tem com que isso aqui? Que é? é bom vocês ficarem perto, hein? É bom vocês não ficarem perto. Beleza. Rapaziada, vamos chutar o barril pra lá? Ó, a gente queima os lock parte 2. Queima os lock parte 2, ó. Beleza. Rapaziada, o tiozinho não para, não para. Ó. Oh, meu Deus! Pegou, João! Pegou! Espera aí, escoprei. Pera... Ah, tiozinho! Onde é que você vai? Vou pegar esse escoprei. Tem, tem uma balinha aqui. Ó. Tem que ser os dois, tio. É uma bala que tem. Oh! Just keep me Mais ou menos assim, rapaziada. Beleza. Pode é agora, agora foi hoje. tem nada de bala. Oh meu Deus, o seu barriga! Rapaziada, seu barriga roupa, hein? Virota eles. Beleza, explode. Ah, oh, seu barriga, hein? Vai cobrar lugar, como agora! Oh, meu Deus, corre! O <risos> jogo é labre, hein? Jogo mal! Olha, cheio de munição aqui! Só para te lembrar que demora para carregar! É virotão, é, virotão. É virou Ah, oh, meu Deus, gente, Luiz! Estou de boa! Olha o meu choque na bunda! Ó, oh, um soco na cabeça! Rapaziada, tem altos cobradores de aluguel aqui, hein? Beleza. Vai... Oh, meu Deus, vai abrir a porta não, tio. Pelo amor de Deus, hein? Ó, oh, ó. Oh. Um já foi. Vai, acabou a munição? Ué, acabou tudo. E aí? Rapaziada, momento menos. O que que acontece? É parece que o tiozinho conseguiu lá, hein? Vamos ver, parece que ele abriu. Abriu o tiozinho! Ele abriu! Ah, ah vaza? meu Deus! Rapaziada, ó, ó. Passamos. Tranquilo. Oh, Estava Tava na hora, em jogo. Rapaziada, pegou uma coisa nova aqui. Au. <risos> oh. Nem tô feliz mais com coisa nova nesse jogo, rapaziada. Por quê? Eles te dão um. Os lock vem com coquetel bonoflops, com granada, com garrafa quebrada. Altamente profissional pra te bicudar. Não fique... Elis. Beleza, temos a flecha congelante É uma seta de besta de agonia Que irá congelar temporariamente os inimigos atingidos Com exceção de certos inimigos que Se destruirão após o congelamento O que, que acontece? Curti Beleza, rapaziada, o Cabrinha simplesmente Vai fazer umas munição grega aqui Ó, ó mas não tem nenhuma peça, hein ah. Vamos ficar espera Rapaziada, tá, tá ferrado, tá, tá ferrado de qualquer jeito Zero tiro ainda Ó, pegou uma, uma munição congelante Olha, os caras sacando flecha aqui, só pra te avisar <risos> Onde tem munição, tio? Onde? Tem negócio. Olha, tem que segurar o Loki ainda, hein? Ó Beleza <risos> oh! Você, ah Você baixa, pega a munição aí Ó, escopreta Ah, oh, munição de escopreta Aí eu curto, hein? Carrega essa escopreta aí Vamos carregar a escopeta. Ah! Oh. Beleza, rapaziada O escopeta. é dois olhos e um tiro Ó, tem que juntar os globos, ó Ó, oh, meu Deus Rapaziada, juntos globo. Aí o que, que acontece? Ó, taca fósforo nesse lock! Cozinha ele. Isso! O Rapaziada! Oh, meu Deus! Rapaziada, escondi o barriho, hein? Oh. Oh. Peraí, que eu tô carregando, hein? Cadê a reverência? Rapaziada, vamos ter que colocar o zoninho junto, hein? Vamos colocar os joinhos tudo juntos. Ó. Beleza. Rapaziada, acabou a munição, hein? Começou a ter é, é na... minha? É dois tiros só é, oh, meu Deus. É Dois tiros, tiros só, hein? Vou fazer até, ó Trazer perto do barril aqui Oh, meu Deus, o rim Pera aí. Pera aí, não tá valendo Eu só vou tomar uma seringa aqui, ó Ó, oh, louco Isso, Sebastião, fica isso ou não? aí, seu tá nome Beleza, fazeado, ó. ó Ó, vamos explodir ninguém, ninguém Pretendo vamos aqui Ó, pode um pelo menos Rapaziada, seis balas? Oh meu Deus, vai chover nesse jogo, em Seis balas! Beleza, rapaziada, ó, concentração, aí. Ô dia! Você tá mentindo! Rapaziada, pegou o tiro aí! Pegou, hein! Oh, não tem mais spray não? não tem, ah, mas tava mais um aqui, Ó! Oh, parte altamente pilantra! Ô oh, jogo! Como que eu vou me curar se você é lento? Ah, oh, meu Deus! Peraí, tio, peraí. Ó. ó, ó. Fica quieta. Quieta! Ó, quieto você! Eles defende. Ah <risos> não, hein tio, aí não vale, Aí não vale, jogo. Os caras ainda defendem os tiros altamente. Matrixes É o quê? Sentou. A mordi, você vai levar um soco, hein? Rapaziada! É o jogo! Aí morre! Aí morre! Pera aí, jogo. não deixa morrer. Deixa eu sair daqui. Não deixa morrer! Ô oh, jogo, eu tô saindo fora! Rapaziada! E aí tio, não fecha a porta? Rapaziada, perdi uns itens um biquinho só, zero molestão, zoado, destroncado, desmemorizado. antes de mais nada, o caminho vai tomar água. <risos> Oh meu Deus, vamos, vamos purificar esse amor aqui, rapidão hein, você. O cabineiro tá vivo, ainda achamos alguma coisa aqui, oh meu Deus! O rifle sniper, hein? Esse rifle de aparência incomum é automático e tem uma mira. Pois é, tem mira, hein? É bom. Parece antigo, mas está em boas condições. O que acontece? Adoro, tio. Finalmente, uma maleta não suspeita de coisas boas tinha simplesmente um rifle dentro, tio. Aquela gigante lá não tinha quê? Tinha um tiro em Rapaziada, podemos voltar lá, hein? Ó. Vamos trocar ideia com tiazinha? Será que tem como encher a vida? Simplesmente Ó. Vamos trocar ideia de Será que tem tá como a vida aqui? Não, tio. Oh, melhor tomar um. Não tem Café Pelé, hein? O 2 tinha Café Pelé. Vamos se ligar que isso aqui não tem, hein? Já viu, né? Ó oh, o jogo pilando. Beleza. Antes de mais nada... Ó, oh, não tem chave também. A cabine não tem chave. Pois é. a cabernet tem 700 de gel verde. Não tem nem como trocar ideia com a maquininha de, de fazer o update lá, o upgrade. O é. que que acontece? Vamos voltar para ação. Dá like aí, tio. Beleza, rapaziada. Já de volta à cena. O que que acontece? Parece que o nosso camarada também tá zoado, hein? Beleza. Ó, oh, zero tiro. Zero. Mais zero. Mais... Be careful. Tem dois tiros em alguém. Ó, ó, ó, ó. Os caras já colou, hein, tio? a luzinha. É pegar os locks por trás, tio. É a única chance. Se toma um decomento... Simplesmente os zumbis daqui pra frente são altamente calculistas Profissionais e mascarados, hein? Ok, são muito brabo. Rapaziada, oh. é, se, se, se ele é profissional, ele vai ver o okay, hein? É bom ele dar minha volta. Ó, oh, tem outro ali, hein? Beleza, ó. Oh, oh. O cara é. é astuto, hein? Peraí, tio. Pera aí. Vai na amizade, hein, tio. Rapaziada, é, ele tem nada mais, nada menos que um apãozinho na mão dele ali, ó. Ó. Oh. Beleza. Rapaziada, é, vamos queimar o lock aqui para não deixar vestígios, hein? Tranquilo Rapaziada, não tem jeito A ninguém que a gente acabou de pegar Ó, ó, vamos andar pra veia gente Tá na veia já Tranquilo Rapaziada, tá rodando altos, cara Lá do outro lado Vamos simplesmente ver se tem como fazer uma conexão ali Rapidão, tio. Será que tem como fazer? Ó, ó, o tiozinho tá lá em cima lá. Acho que de momento não tem problema eles verem Tá caindo tudo, hein? Ó, tem como conectar todas as partes. Garrafinha. Ó, ó, ó, ó, ó, ó. o cara é esperto, tá cheio de prego na cabeça. Beleza, rapaziada. Primeiro a gente vou pegar a garrafinha aqui. Ó, se ele viu, já ferra o caverninho. Dá uma correr aqui, dia aqui pega a Tranquilo. Ó, ele vai virar. Rapaziada, tem dois, e Só para avisar. O que? Ah, oh, é amigo <risos> Rapaziada, o cara chega esse machado do amor aqui Dentro no meu olho Aí aí não dá pra conversar Ó, oh, ó, oh, peraí, peraí Não Aí, acho que ele viu, hein Ó, <risos> oh, não curtiu Vamos vamos subir a escadinha aqui O negócio tá feio ali pra, pra aquele lado ali Tranquilo, já pega esse lock por trás Ó oh, Rápido Isso Rapaziada, o cara tá tretando com o meu camarada ali oh, Meu Deus, o cabelinho ferrou tudo a cena, hein Ó oh. Vou ter que voltar lá, não tem como não, o trabalho é lock, ó, e lock, lock Fica lá, te trocando ideia Oh, meu Deus Rapaziada, o cara arrebentou o cara de uma chave hein? Ó, descabeceou e quebrou a perninha do cara, ó, clássico Beleza, rapaziada, vamos tranquilo, tem, tem outro lock aqui, ó Rapaziada, o que ele vai ver? Aí não, hein Aí não, Sebastião, ele vê Vamos curar o druta, beleza, é agora, tio? ó Aí não, caverninha É, é não vai ver, tio. Isso Se inscreve aí, tio Ó oh. é. Ai, caverninha Ai, ai, ah, ai, ah, ai, ah, ai, ah. oh, Beleza Fazendo. eu não sei qual é a diferença de levar um Uma encravada ali na cabeça O cara tem 300 estaca. Eu não sei se essa faquinha ia fazer muita diferença Mas o importante é que esse cara tem quatro muniçãozinha Do amor, hein ah. e, Vamos começar a quebrar essas caixas aqui Que aqui tem item pra caramba Caverninha já tá ligado, hein? Ah. Ó, ó, o soco do Sebastião quebra simplesmente três caixas. Mas não faz nada no zumbizinho. Hein? Vamos ficar esperto. Ó, o líquido verde altamente gigante. É a verdade. Rapaziada, Aba abaixando essa alavanca aqui, será que tem como pegar o, é, o líquido verde? É líquido verde que estava ali, né? Vamos ver. Olha, a não funciona, não, hein? É, é fake. Vamos dar um jeito de pegar esses líquidos aqui. O quê? Rapaziada. Ah. Que agacha rápido Teve que dar uma ninjada aqui O que que acontece? Não curto essas bombas Não curto, tio Ai. Beleza Rapaziada, acho que dá pra fazer flecha daqui a pouco hein? Tranquilo, vamos quebrar essa caixa do amor Munição de rifle, tio Oh, meu Deus pois é, vamos colocar o rifle na sacola O que, que acontece? A gente vai ter que trocar o rifle por alguma coisa hein Ó, O rifle grego aqui Beleza, rapaziada, já estamos com o rifle aqui. Vamos testar esse lock, hein Vamos ver se o negócio é bicatório mesmo. vamos simplesmente checar o perímetro e verificar onde é que estão a maioria desses locks. Rapaziada, tá, tá rolando a garrafinha no chão ali? Ó, tem lock respirando por aqui, hein? Ó, ó, um carro escondido atrás do, do, do tijolinho aqui. Rapaziada, tá rolando um diabo aqui? É. O vai ficar marcando? Mas eu, eu vou testar o rifle, eu não vou aguentar, não vou aguentar. Ah, meu Deus, o é muito legal, hein. Ó, ó, ó, mais ou menos, ó, o Loki tá procurando, Que quê? Ele não desceu, choveu na cabeça do meu amigo? Rapaziada, tá falando uns nunchaxons aqui, velho? Show, show! já masu na! O quê? Olha ali o Loki! Ah, peraí, peraí. Ah, oh, meu Deus! Rapaziada, quero ver essa mascarinha defender, tio, e aí? Rapaziada, ó, deu tudo, Loki aqui. Vamos pegar esse bloco na, na amizade aí, vai dar volta, tio Onde é que você vai, tio? ele vai dar volta Opa, peraí, tio. Acho que ele voltou, hein Vida pro resto da sua vida O oh, cara, tio É camper Vai ter uma bomba Os caras não Altamente profissional Esperando Olha a carinha dele vem a mim Eu estou aqui agora E aí, tio O que a gente faz? Vamos bolar uma estratégia grega O cara tá com a garrafa pegando fogo Tá com a bomba do lado Acabaria simplesmente de ter um sniper Isso, acaba Mas com isso ele, aí. acaba com ele Rapaziada, eu, eu, eu não sei o que fazer não, hein Vá, Rapaziada, ideia, ideia Vamos pegar uma garrafinha Olha, ele tá com o tio, ele tá ligado, o cara é esperto Vamos pegar uma garrafinha e ver se a gente consegue enganar esse nó aqui. Mas os cara é, é zumbi profissional, hein Só pra te avisar Vamos ver se tem uma garrafinha é perdida por aqui O que tem, tem o carinha aqui? Achou ah, eu tô de boa, hein Ah, eu tô lá embaixo, tô rolando E aí? Vou pegar essa garrafa aqui. Antes de mais nada, será que os zumbis pula? Não sei pular, ferrou, hein? Ó, o gel verde altamente de tamanho família tá ali, hein? Vamos pegar ele. Vai lá e ver! Tem que de boa nessa parte. O que que acontece? Essa parte contém itens e outras coisas alheias. Ó, ó, só o zoinho dele de fora. Não. O que? <risos> oh meu Deus, ele é profissional do New Jacksons! Ah <risos> oh, meu Deus aí! <risos> Só de fora, hein? Explode, hein, seu Loki. Rapaziada, o cara é profissional no, no Chugsons, hein? Ó, oh, não deixou nada de novo. deixa um cortadinho, hein? Um cortadinho na mão já dá pra explodir um lock, Beleza, a gente cai aqui, ó. Ó, tamanho família no bolso. Mais mil. Beleza, já subimos de novo. Rapaziada, a gente tem que escolher entre o cortadinho e a garrafa. O ele tá, tá com o cortadinho. Será que se ele for de peito ali, dá um, uma cravada no Loki, ele cai? Vamos de peito, vamos ver se ele é forte, cara. ó. Queima! Ô, Sebastião, peraí, tio. Nossa senhora, o cara queimou mesmo, hein? Coquetel monoflops e tudo mais. Sorte que o cara. Rapaziada, não pode levantar, ele levantou, explodiu. Antes de tentar desarmar essa bomba, vamos simplesmente tomar uma seringueta aqui, hein? Ó, ó. Rapaziada, é modo de sobrevivência, tio. É tomar uma seringueta, leva um pau. Depois você botou a seringueta. Mais ou menos assim, né? Tamo vivo. Beleza. Oh, não! Apertei antes. O negócio continua passando. O jogo é mentiroso, hein? Rapaziada, de volta aquela parte ó, loquinho ali, ó. Ó, ó. Ele vai se queimar, Para largar de ser trouxa. O que acontece, rapaziada? Vou tentar de novo aqui. Esse negócio tem um delay. Maldito, tio. Oh, deu certo agora. Beleza, rapaziada. Continuando a história. Vamos de boca que tá rodando altos locks aí, os caras estão altamente armados e preparados para a treta, ó, o que, que eu disse, ó, ó, deve é na moral, tá? beleza, Rapaziada, o cara o cara já tá ligado, hein, ó, oh. ele, ele deixou a munição de tá aqui, ei aí, então, onde é que tá vindo a melhoradora, tipo, o que é isso? e aí, tá tipo, é de boa, e aí, eu e você? Oh, meu Deus, ele quer trocar ideia, tio oh, Rapaziada, a mascarinha dele é boa, hein? Protege Ó, oh, vai dar seu Loki Vai levar uma queimadinha, ó, ó Ó, Vamos em vocês seu Loki Rapaziada Os caras têm máscara, tio Altamente profissional, ó oh, Ó oh, o cara escondido ali, tio Vai levar uma na perninha, vai dar Loki Olha o joguinho dele, ó Aí, cai tá aí, seu Loki Beleza, rapaziada, parece que o cara me esconde Um cortadinho, cinco palitos de fósforo Rapaziada, tá cheio de palito de fósforo, hein? Vamos se ligar. Não cabe mais palito de fósforo na calça do Sebastião. Vai ter que trocar de bolsa, hein? Beleza, o motorzinho grego já está funcionando. Ó. O cabelinho ainda não sabe pra que, que serve aqui. Vamos vamo, à medida do possível. Ó, ó. Mais quatro tirinhas aqui. Já coloca tudo dentro da arminha, já. Ah, meu Deus. Beleza, vamos. Pega o cortadinho. Rapaziada. Outra, de ah, não Rapaziada, o carveninha não adianta, tio Ele vai querer mexer nisso Vai explodir, ó oh, tá, tá ficando melhor, <risos> Rapaziada gavinha ou cortadinha Lógico que vai continuar com cortadinha, né? Beleza Aqui é mais ou menos do local onde iniciamos Vamos descer aqui chegar checar o perímetro, aí Ó, ó Outra bomba, de Oh, meu Deus, rapaziada Não adianta, tio Ei, tô ficando bom, hein? Beleza Rapaziada, falta simplesmente ativar as alavanquias do amor lá então. Ó, Acho que o Caverninha checou bastante o perímetro aqui, mas vamos checar melhor, com certeza tem mais item, ó. Em cima daquela ó, aqui, aqui acho que o Caverninha não pegou de novo as coisas Beleza, ó, tem munição, tem seringueta, altas coisinhas aí Vamos ficar esperto <risos> e preparado para a batalha Ó, o Sebastião é profissional, tio. Ó, oh, ele cai rolando. Ó, oh, ó, oh. vap. Beleza. O que eu sabia? Ele quer comprar o aluguel. Rapaziada, seu barriga. <risos> Pega o escopretão. Pega o escopretão. Ó, oh, ó. Oh. Aí, seu barriga, você tá de boa. Rapaziada, cortando seu barriga no meio. Mais ou menos assim, hein. Oh. Rapaziada, o que acontece? O cara tá no chão, tio. Você tá com um fosforinho nele, ó. ó. Ó, ó, ó. Ah, seu Loki, aí tem outro, ó. ó. Peraí, peraí. Pois é, quem me matou? Ih, churuf. Rapaziada. Ah, ah, ah, escopeta é tá pra quem entende, tio. Ó, três. Oh, meu Deus, aí os vai cair, tio. Ó, mete fogo dos gordos! Aí, tio, vocês vão pegar fogo, vocês vai levar de ser Loki. Eu tenho fósforo do mal. Tá <risos> tio. É <bordo> <risos> ó, ó. Peraí, vai cair aqui. Ó. Que? É duas cabeças no tiro, tio. Mas, <coughs> menos isso. Queima esses lock vai estragar esse ser trouxa. Beleza, rapaziada. Eu tava no lock tacando flecha lá de cima, tio. Vamos sniperar esse lock. Mostrar pra ele quem que manda no território. Onde é que tá esse lock, tio? Eu vou pegar o um negócio aqui rapidão. Ah, oh, meu Deus, tá tacando flecha, hein? ficar esperto. Oh, oh. Altas teleguiadas, hein, tio? Vou ficar esperto. Beleza, rapaziada. Vamos vou abrir... vou simplesmente ver o que eu o seu os seus barrigas, que é alto o seu barriga aqui dentro, hein? Ah. Confraternização do seu barriga, vamos ficar espertos. Beleza, rapaziada, chama uma seringa mágica aqui, finalmente. Rapaz, agora abre a outra, já pega esse coupleto. Ó, carrega, abre... Não! Abre com amor, ah. O negócio grego ali... Simplesmente acho que a gente vai ter que ficar esse Loki aqui, hein? Cadê ele? Onde é que tá esse Loki atirando em nós? Tá em cima! Tá em cima! Rapaziada, simplesmente, ó, ó, ele tá ali, ó, ó, ó o loquinho ali, ó. ó, o tamanho, o que ele só abre, atira e sai fora? Ele é do mal mesmo, hein, tio. Beleza, é agora, Ele abriu, vai levar, ó, abre, abre a portinha, tio. Vai ter que abrir, ó, abriu, vap, beleza. Mas, e aí? Tem outro lado do outro lado. O caverninha queria abrir esse lado aqui, Não. Como que a gente faz pra abrir ali, tio? Oh, meu Deus. Rapaziada, tá vindo altamente formação de quadrilha. Temos três balinhas aqui. Ó. Oh, duas cabeças grudadas aqui, ó. Oh. Ó. Rapaziada, os caras se mexem muito, hein? Ó. Oh, seu barriga nível 3. O que? Já tá aqui em cima? Ai, você bateu no camara, Você vai levar, e Nunca bata no camara. Beleza é vamos esperar os lotes aqui mesmo, hein. Ó, botar as cabeças aqui no Eclipse Solar? Será que os caras vêm junto? Rapaziada, não, vou pegar a minha mesmo, hein. Ó, ó. Vamos ficar aqui. O quê? O quê? Ele vem mutinando. Eu vou atirando um do ele desse lote para largar esse trouxa. Ó, ele está vindo o outro no veneno, hein. Ó. Estou tá carregando ele. Ah, meu Deus. Estou desolando ele. Rapaziada. Os caras se mexem aqui. Ai, se vou parar aqui. hein. Rapaziada, ó, ó, o cara tá vivo ainda. Tá no outro, ó. Ó, Ah, Oh meu Deus, beleza. Foi bom, foi bom. Tio. Rapaziada, os caras correm assim, tio. Ó. Cabeça cambaleando Aí fica difícil, hein, tio. Beleza, vamos só fazer um churrasco aqui só pra ter certeza. Não vai ser tio! Rapaziada, temos que saber, ó, ó. Os caras abrem a porta ali. Mas tem um Loki que tá atirando. Tem que pegar o nível 2 de noque ali, ó É por aqui, ó Eu não chega que ele abre, vai abrir Olha, escopretão na mão Carrega a escopeta, ó Mete as cápsulas grega Um de peito Vamos ver se eles vão os caras de dentro. Beleza, já foi Seu barriga também levou Beleza, já pula Ô oh, tiozinho, pula Seu barriga tá me danando, hein tio, ó oh, meu Deus, não tá carregada Carrega isso aí, que é tal Isso Beleza. Rapaziada, é aqui. O oh, meu, o gordinho tarisco, hein? Rapaziada. Oh, meu Deus, ele tá risco. Vou tacar uma flechinha no meio dele. É pra largar esse lobby. Rapaziada, vai pegar eu. Vica esse gordo. Fica ele. Isso. Vica os lobos. O cara se, se recupera. Oh, oh. Putz, tem, tem, tem que ser mais cor Esse cara aqui é. muito lobo. É agora, é agora, é agora. Ó, ó. Cadê o sniper, tio? Oh, meu, fechou. Precisamos de um perímetro mais profissional, para É a verdade. Ó, temos flechinha grega. Líquito verde. Vamos por aqui, ó. Pega esse log, é agora, hein? Ele tá ali dentro. Aí você barca. Aí você barca aqui, Beleza. Um já foi pro. Dois já foi pro saco. O que que acontece? Olha isso. Rapaziada, que... que parada foi essa? Não sei o que. Era. Beleza. Rapaziada, falta dois bondes do amor, hein? Pra... pra descer ainda. Me parece que um bonde do amor é quando eu piso aquele abre. Ó, tem uns locais específicos. Olha lá. Ele abriu, vai levar. Ó, ó beleza. Só falta só mais um agora Tem que saber onde que abre o último bonde do amor Agora só precisamos saber o local exatamente Onde o bonde do amor vai abrir Mas é, como é que faz pra abrir o bonde do amor no nível 10? Deve ser por aqui, ó, ó você, você sobe aqui O cara deve falar peraí, aí, o cara tá em cima do prédio 2 ali É o um local profissional e propício pra mim, hein Deve ser ali Não like hum. é tio O cara não abre não, hein Ó, oh, abriu! Ai, ah, você vai, aqui, que Pois é, pegamos todos os logs. Ó! Oh. Ah! Rapaziada, esse barulho tá aí, bem, creio, tô tô tô vendo, vendo, aqui ainda tem prego, hein? E aí? Rapaziada, é, o Caverninha queria abrir a porta número 2 ali. Hein? Como será que faz pra abrir aquilo? Não sei. Será que se a gente mexer na, na, na maquininha ali de novo? Aciona o motor grego e a gente tem a, a segunda chance de abrir a outra, né? Porque o, a primeira vez que a gente abriu ele só tinha seu barriga, tio. Tava rolando uma reunião ali altamente secreta de seu barrigas. Ó, será que tem como enxergar de novo? É. Pois é só uma vez, hein? Beleza, pelo menos o seu barrigas, ele, eles tinham alguns itens profissionais lá dentro. É tudo nosso. Beleza, o que sobrou é simplesmente verificar as portinhas ali e sair fora. Beleza! Para da ação! Ah, ah. Rapaziada, é, eu fiz corinha, altamente podre, pedra no rim, não tá tomando esses estica-cola light aí. Nada engraçado, ó, ó. O quê? Oh, meu Deus, é o Jason. E aí, Jason? Peraí, peraí. Rapaziada, tá valendo? Ah, oh, Jason, eu tô com sniper. Viu? Aí, vamos ver se é o cara... O que? Ele corre! Rapaziada, é rápido, hein? Rápido. Ó, você vai levar dentro do seu zóio, hein? Pois é, quatro picotes ok? Sniper? Taca fogo nele, de tem como? Pois é, não quer tacar fogo não, beleza O que que acontece? Sete balas aqui É o que tem na pistolinha Ô oh, Jason, chega aí Tem que ser no zóio, ó Oh meu Deus, certo zóio aí? Pois é, os caras desse jogo aqui, eles se mexe demais, tio é, é embaçado acertar o zóio, vou falar a verdade Ó É <risos> jogo mentiroso, tá pegando, hein? Vai ter ser no peito, é melhor no peito do que nada. Tem duas balinhas. Rapaziada, o negócio acertar o peito. É acertar todos os tiros. Ó. Questas. Sóinho. Olha, o Deise é profissional. Hein? A máscara dele ali tem dois quilates de proteção. Beleza, vamos ver se ele consegue... Oh, meu Deus, vamos ver se ele consegue se livrar do meu virote de peito aqui. Oh, meu Deus. Ei, Deise. Isso se minha. Oh, meu Deus. Oh, bom dia, Rapaziada. Que que mais um, hein? Ó. Ele é bom, hein? Bom. Pois é, parece que... Me parece que acabou tudo, tia. E aí, Jason? Vai dar mais bola pra nós ou não vai? Vai tomar no caneco Pois é, ele tá na perseguição Pegar uma garrapinha Como que o jogo quer que eu zero? Que eu passo se não tem munição, tio? Ah, meu Deus Rapaziada Olha isso, Jason Isso <risos> eu errei tiozinho, para quieto, hein Ah, trupecou aí, Jason, escorri oh, ele Ó, bica ele, quer que eu chutar esse bloque? Ó, oh, rapaz Rapaziada, o <risos> que aconteceu? Eu escorreguei no sapato, Jason <risos> Ai, caí, quebrei no meio <risos> E aí, como que a gente faz pra matar o cara agora? Aí você vai levar o soquinho Rapaziada, tru trupecou de novo na perna do cara Se ferrou, tio, vai ter que achar munição Será que tem munição por aqui? Porque o Jason precisa de muito mais tiro do que isso e esse Loki aqui fica fazendo o quê? O cara ficar atirando de longe? Ah, oh, meu Deus. Rapaziada, vamos, vamos ver se tem munição aqui. Vap! Rapaziada, achei quatro balas aqui, ó. Altamente secreta escondida no cantinho, debaixo do tijolo. Vap! Rapaziada, tática simplesmente grega. O caverninha vai armado até os dentes. O que que acontece? Achei mais quatro munições de arminha. Peguei três granadinhas que o caverninha tava guardado no baú. E como o caverninha não tem tiro de escopeta, não adianta atacar a escopeta. Beleza, temos um tiro de sniper. Caverninha fez um tiro de fogo grego com essa daqui. Tá rolando foguinho aqui. Ó, cara, ele é rápido. Jason corre. Beleza, um dentro da banha grega dele. É, agora É, o de fogo. Já. Mas quem vai queimar, hein, Jason. Vamos ver, Jason. Para quieto, hein. Ô, Jason, vai, vai te correr. Ô, Jason. Pelo amor de Deus. <risos> <risos> Ô, louco. Ô Jason, vamos cair. O cara é próprio de granada. Mais, mais, menos isso, ó. Taca no chãozinho aqui. Rapaziada, fazer, perdi uma, hein. Ô, oh, meu Deus. O que que acontece? Aê! Isso! Dois mil anos depois. Beleza, tio. Vim pela outra porta pra tentar dar sorte. Ô, oh, meu Deus. Fica. Fica esse lote. Isso! Rapaziada, ser, será que ele tem um, uma perninha de Aquiles ali? Tá me importando aquela perninha dele, hein? Ó, o joelhinho dele aqui, ó. ó. Rapaziada, você bem no bomboso dele, hein? Vamos esperto, hein, Jason? Rapaziada, tá olhando a perninha zoada ali, hein? Será que é o ponto fraco de Aquiles do Jason? Rapaziada, dá tá nada Ele morre, ó. Ó, é o zóio mesmo. Ó. Só então aí ele dá uma picada para trás, hein? Ó. Tô carregando, hein, Jason? Não vale. Vamos acabar com essa pistolinha grega primeiramente. Pô, tio, bate fechinho? Pegou, hein? Beleza. Ó, oh, bico vai Ô, Jason ah meu Deus, esse vai levar o um zóio, hein, Jason Tá tomando esse globo dele? Para de mexer, Jason Beleza, acabou o tiro Pega esse... Oh, vou pegar a snipereta Ou oh, oh, a granadinha Vou pegar ah, de, Onde é que tá passando a, a, a sniper? Eu acho que eu tirei a sniper do jogo é, Acabei tirando a sniper, hein Beleza, vai dar um choquinho esse bloco tio, não é do choque, não Olha, dentro do zóio, que não faz nada Vai nem costa cóssega no bloco Beleza, o que, que acontece? Vamos tacar as granadas agora. Granada do amor ah, nesse bloco. Oh. Ó. Bem no pezinho dele. Mais uma. É uma, é bomba. uma bomba! Rapaziada, fui junto. Fui junto. Fui junto, mas o bloco morre. Só assim pra matar esses blocos. Pelo amor de Deus! Agora o cara vem, ó. Na amizade passa na mas, porta cuidado, nem fala nada. nada. Mais ou menos isso, hein, rapaziada. Não tava tão impossível, era era só usar as granadias do Morqui. Mas o caverninha acabou levando um pau do português infinitamente, forever para sempre. <risos> Não podia foi o maior pau da história, cavernística. O que acontece? É vou, vou continuar aqui, tá lindo. Oh, yeah, yeah. É infinito. The elevator yeah. is stopped at the top. Let's look for another way Tranquilo, música tá boa, hein? Finalmente. O altamente na mão do Sebastião Já não corria, agora. É mais ferrado aí. Tamo indo. Ó. Muniçãozinha. Ó, é meu Deus, é fácil. Pois é, o cara se deu mal, hein? Ó. Vamos ver ele aqui. Ó, daí acho que a portinha abre, hein? Se entender o cara, a portinha abre. Acê. Acertou. Ó. Não vai quentinho que falou é. antes de entrar nesse elevador do, do mal vou pegar mais uma parte do mapa aí ó fragmento do mapa 11 que, que acontece rapaziada você tem uns 20 mil pedaços do mapa para montar pra você poder ver o mapa o jogo é mais ou menos easy é fácil de boa tranquilo Rapaziada, ó, historinha nova do Sebastião, Vamos se ligar aqui, tava rolando os romances aqui, né? Vamos, vamos ver que Sebastião vai aprontar agora. Diário de Sebastião Castellano, maio 17, passaram 8 meses desde que Mayra e eu nos casamos e você peguei na Lily. É o resultado do nosso amor. Rapaziada, se você assistiu dois, você já tá ligado na Lili. Se você não assistiu dois, espera acabar o primeiro aqui. Depois você assistiu dois no canal da Caverninha! <risos> Embora eu deva admitir que estou assustado, em meu trabalho enfrento infinitos perigos, mas saber que logo serei pai me dá um medo terrível, eu prometo que te amarei e protegerei com todo o meu ser. Enquanto você estiver neste mundo, empreenderei esta nova etapa da minha vida, do mesmo modo que empreendo todas as tarefas importantes, com muita vontade e desejo de fazer o melhor que eu posso. Quero que saiba que sua mãe e eu já lhe queremos e... Temos muita vontade de que você chegue a este mundo Muitas vezes tão duro, o que que acontece Ó, ó, ó, o gelzinho verde aqui, ó No pé do Sebastião Rapaziada, tá na hora de melhorar esse cara, hein Pelo amor de Deus, melhorar as armas Fazer alguma coisa profissional aí, hein Vamos melhorar esse Sebastião, pelo amor de Taos Beleza, rapaziada, depois desse duelo infinito Vamos ver quantos gel verdes 8 mil de humilde oh, joguei massa, hein Rapaziada, 8 mil você não compra nem a balinha da pistola Mas vamos chegar com o amor ali Verificar se a gente pode fazer um Uma pichincha ali naquela cadeirinha do amor Vamos ver se rola na promoção de Natal ali Que o negócio tá meio difícil papi. Beleza rapaziada, o que que acontece Barra de saúde 10 mil Corrida, 9 mil, faltou 100 pilas Dano corporal, rapaziada. Vamos aumentar o dano desse cara aqui. Que, é que é o soquinho dele tá parecendo uma bicha, tio. Ai, meu Deus, melhora. Bicho! Agora, simplesmente acho que podemos aumentar alguma coisa a escopeta. Vou ver. Munição de escopreta Rapaziada, vamos aumentar esse rifle grego aqui é que tá barato, hein? Ó. Beleza, rapaziada. Já estamos com um soquinho um pouco mais forte. Finalmente, vá. Tio. Beleza, vamos, vamos bicar já o espelho de cara, tio. Vamos de cara pra essa aventura nova, hein? O caverninha tá curioso e ao mesmo tempo com raiva, tio. Oh, meu Deus. Beleza. O que, que acontece? O elevador já está liberado Para entrarmos dentro Nossa, truta já está esperando Rapaziada, mistérios, hein? Ó, oh, porta automática Rapaziada, tio, você se escondeu, tio fica bem esperando com o Jason lá, eternamente Levou um pau Levou um pau Rapaziada, eu... aluno Nossa, parada de é silêncio ali fora, hein? Como é que é o um negócio? Tem um salame aqui Sim vamos de boa na amizade hein ó Kidman bait almost like someone's toying with ué como, como é que ele é? é de boa tio? hang ah, in there just a little further você tem... sabe que não sou quem ó na box, tio beleza Rapaziada, local altamente sinistrão, hein? Ó, ó, ó. Seu barriga aí, tio. Oh, ó. Foi cobrar o aluguel dos caras. Eu, eu falei, tio. Era o imune se marcar, hein? Não, não é not. O quê? Rapaziada, cada um pro um lado, hein? Já era a pontezinha, hein? Cada um para um lado. V vamos só ver. O quê? O zumbizinho está churrando, cara, tio. Vai levar lá, tio. Ó. Cortar o cabecinho. Vai ter que ser só no rifle agora, hein? Ó, munição de rifle aí. O cara já está já já tá até ligado na emoção. Ó, ó. Reflinho, reflinho. Beleza, cadê esse lock? Cadê esse lock, tio? Ah, tá aqui, ó. Um já foi. Tem só mais um lock ali, hein? ó Vai passar agora ali, ó Ó, só o joinha dele, ó Oh, meu Deus. Deus Beleza, de boa O que que acontece? Acho que o cara tá Olha. no need to worry Local altamente profissional, hein <risos> Beleza Ponte quebrada E agora, Pronto, onde ficar embaixo? A gente passa pro outro lado Oh, meu Deus, tem escadinha ali o cara colocou, tipo, oh, ficou esperto, hein? Tranquilo, vou fazer um negócio meio estreito aqui, não olhe pra baixo. Você deveria apenas okay. O que? O, é uma de tempo. É isso... o que É apenas Cortadinha atrás dele, hein? A cabelinha já viu e apreciou O quê? Como assim, jogo? Eu tenho dois tiro. Tem dois tiros ter como quebrar a escadinha? Não, é só quebrar a escada ali Tem que Let's não? Vamos Mas eu vi, eu vi o cortadinho aqui, não adianta Ó, oh, granada Tinha um cortadinho por aqui, hein viu? O que é fake? Rapaziada, ah, você é, tá de ah, fake ah, hein? beleza? O que, que acontece? O tá tentando achar munição. Ó, tem que ser dois de um tiro, tio. Beleza, um aí. O que? Mentira, pegou, hein? Ô, jogo. Peraí, peraí. Bate com uma camara, não, hein? Ó, tá mais forte o soquinho, hein? Vamos ficar esperto. Toma, seu loco. Vaza. É. Não tem problema, Joia. Zóia. Beleza, zóiamos é um Fala quem tem munição, fala Não tem, beleza, zóia é outro Olha, tem que ser no um rim mesmo Meu Deus. Ó Cai tio beleza. beleza Um deles tem que ter muni... O quê? Ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! Beleza, isso é uma coisa que ele no camara Beleza, zóia a gente já foi Munição, fala que tem munição ah! Ó, ó, tá tacando fogo hein tio para de gra. O oh, jogo maldito! Ó, oh, você cura o cara! Beleza! Mas ele tava rolando umas granadas, hein? Tava rolando umas granadas no chão de forma desconhecida! Sabiam disso? Duas horas depois. Oh meu Deus, esse duelo outra vez, esse duelo é super hardcore. Os cara vai vir, cabernet. Pega Governador. a sniper. Vamos. Apresenta a sniper pro cara. Oh. Galera, é altamente treta, ó. Oh. Beleza. Um. Dois. Portaria, é o mesmo esquema, cortadinho. Cortada. Pega a munição. Não ganhei munição em jogo. Ô oh, jogo maldito! Rapaziada, <risos> e aí? Oh, tem que ser a única granada que a gente tem, vai ter que tacar nos blocos. Rapaziada, voa um pouco, a um pouquinho. Beleza. Cadê munição, tio? Ô oh, jogo, da munição! Oh, e aí? Rapaziada, virou um de bacon. Será, será que esse copeta no número 2 de munição? Não é possível. Não, não tem nada. É soco. Ó. Oh. Soquinho, tio. Vaza. Até agora, ah, vazei, Vazei. Tem como vazar? Oh, meu Deus, e aí? Olha, deu certo. Ah, o jogo tá com bug, hein? Tá bugizado. O cara deu um tiro aí, não tinha nenhuma bala, então Vamos ficar ligados. Vamos ficar esperto aí. Beleza, o King. Yes. Alright. Ai. Ai. Yeah. Beleza, continuando a história. Rapaziada, é, tá rolando um portão duplo grande. Já estamos ligados no que vai rolar dentro. Viu pé? Ó, duas caixinhas do amor. Diz que tem munição. Beleza, é uma munição de me parece, hein? Que que era aquilo? Rapaziada, é, fala que é fósforo não, hein? É sim! Beleza, esse vilarejo tem que conter, com tipo, alguma coisa, porque o Caberninha simplesmente sofreu a maior batalha parece da história. Tipo de é verdade. o mercadinho do, do... O mercadinho do, do tiozinho do Paraguai, do, do... João Paulo. do Resident Evil 4! Vamos, vamos ficar esperto, hein? Tá rolando isso também, hein? Beleza, ó, a, a feirinha tem munição de escopeta. Pega aí, tio. E aí? Beleza, Já mete dentro. Tranquilo. Rapaziada, altas caixas aqui são feitas. Ó. Rapaziada, finalmente munição, hein? O machadão grego, hein, tio? Olha o tamanho desse machado. Tranquilo, tá rolando mais caixa aqui. Beleza. Mais muniçãozinha. Rapaziada, catamos um monte de munição e o cara fala... oh meu Deus, o jogo tá dando um monte de munição. Olha quantos tiros o cara tem, tio. Dez balas. Oh, meu Deus. <risos> Granadinha. Já jogou um o tempo. <risos> Olha, tem caldo, vai, barril. Graças a Deus. Sniperentas, bom. Esse tiro de escopeta, o oh, ô meu, vai. vai ter chefe aqui, hein? Vai ter chefe, tio. Tá dando muita bala. <risos> Rapaziada, antes de subir... É bom somente dar uma vistoriada. Meio profissional nesse local aqui, hein? O local que mais deu item da história desse game. Até agora. Ó, ó, ó. O tamanho daquele gel verde ali. Ó, o tamanho família triplo. Vamos ter que encontrar uma maneira de dar a volta ali. Simplesmente colocar. Como é que é o negócio? Pegamos, pegamos. Pega! pega. pega. Rapaziada, eu acho que era só isso, hein? Gel verde, rim podre que não corre! Rápido! Mais ou menos isso. Bom, o vilarejo está altamente vistoriado. Somente sairemos fora agora, hein? Tem, tem, tem uma entradinha aqui, hein? Olha o, olha o tamanho desse local aqui. O caminhão tá bom. <risos> que legal! É só agachar, hein? Ó, oh, tá rolando uma estátua gigante aqui. Baú, tio. Ó, oh, meu Deus, que vendia sem força para pegar o baú. É o tamanho desse baú. É bomba, Ó, oh, o tamanho da bomba. Agora me parece que terminamos de... Terminamos com a balada, hein. Agora já melhorou. Ah, tranquilo. Agora sim podemos ir em direção à nova missão era esse portão aqui, ou será que... Ô tio, corre! Rápido! É portão abrir não. é suspense, tio. Suspense. Suspense. O quê? Espera aí, tiozinho. Onde você suppose que estamos? Mais like quando. Essa arquitetura seems Straight out of the Middle Ages. Sim, mas há eletricidade elevators Esse lugar pode ser real É como like Jumbled up memories Baseado Tiozinho já não quer correr Estamos praticamente Em um cemitério antigo E o nosso camarada Está altamente mal <coughs> Ah, merda. Mais trutas, hein? Is this what it was like, Seb? After the accident? Well, I never put a gun to my head. No, of course not. Just quietly sank into a bottle. We can't all be perfect. It never affected my work. But hey, you read the IA report. You know I didn't report you because I was worried about your work, Sebastian. <laughs> what else is there? Fazer, os não temos tempo aí. para isso. Eu preciso meu parceiro aqui. Ah. estou contando com você. Que, que acontece? Estamos um local altamente frangorífero. Oh, é é o negócio. Oh, seringa? Onde é que está é isso? Algum tipo de Beleza, gavetinha, gavetinho, profissional. We should probably get going. Rapaziada, ó, um pedaço do mapa número 28. Tá tranquilo. Beleza. Ele tá rolando uns túmulos de boa. Gavetinhas profissionais, caveirinhas, marretão, portinha profissional. Vamos ter que entrar e trocar um deck aqui, pelo amor de Deus. Beleza, estamos de volta são e salvo. E o que que acontece? O cabaninha tem mais ou menos 350 mil bicos do Jason e de sua gangue. E o nosso tiozinho ainda não corre profissional. E o jogo não dá muito. Você tá de boa. Ah, tá de... Tô bem. Beleza. Ó, vamos abrir com calma. Tio. O cara tá com classe agora. O negócio de chutado não, não é mais pro Sebastião. O que que acontece? Vap? Rapaziada, simplesmente o Caverninha vai encerrar esse episódio. Enxaqueca, torcicolo, dor de cabeça, menopausa. É o quê? Taquicardia, suor noturno, catapora no nível 3, diabetes C. A acho que é o suficiente. <risos> é o suficiente. O que acontece, rapaziada? O Caverninha vai terminar por aqui. Por quê? Por motivos de saúde e de contemplação de amizade para mim, o videogame e a casa. O que, que acontece, rapaziada? Vamos terminar por aqui. Salve a todos os cavernistas de plantão E a gente se vê na próxima Quem quiser aí dar um compartilhamento no Facebook aí Agradará altamente a caverna E te vejo na próxima